Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar com vocês sobre o curso de maquiagem na web, essa foi a que eu fiz, aprendi no curso, só estou sem, sem cílios postiços porque eu esqueci onde está, não sei, enfim, isso não... enfim besteira, não ia deixar de gravar para vocês por causa disso, porque eu queria... É, dar meu depoimento aqui para quem está interessado no curso e dizer se ele vale a pena ou não. Gente, o curso tem mais de 35 aulas ensinando vocês a fazer desde o básico até o avançado. Para quem não sabe fazer delineado, curso ensina também, tem certificado, se você trabalha no salão ou se você tem o seu próprio salão, você pode colocar esse certificado e trabalhar com alguma coisa a mais, no caso da maquiagem, que todo mundo ama e todo mundo precisa. Além dela, tá sempre atualizando o curso com técnicas novas. É, é um curso bem legal e pra vocês verem, eu até que fiz uma maquiagem legalzinha. Gostei muito do resultado, viu, gente? Porque eu não sabia fazer nada. Aí, ah, aproveita, porque eu acabei de entrar no site oficial, eu vou deixar aqui embaixo, e só tinham cinco vagas. Para comprar com o valor promocional, que está de R$ 39,90. Eu comprei por R$ se eu não me engano. E você pode comprar ele agora mesmo por apenas R$ 39,90. Já pensou? Um curso massa, com certificado, que vai te ensinar a fazer uma maquiagem legal por apenas R$ 39,90. Gente, muito bom, porque se você fosse fazer isso na sua cidade, tenho certeza, que seria muito mais caro. Um curso de maquiagem não é menos que R$ 150, menos que R$ 200. Então tá bem em conta. Eu tô fazendo o curso, tô ainda terminando as últimas aulas. E eu posso dizer aqui que vale muito a pena. E que se eu fosse a dona do curso, não... o preço não seria tão barato assim. Então tá valendo a pena demais. Eu vou deixar aqui algumas maquiagens que as pessoas, que as meninas fizeram. E pra vocês verem como é mara, como é linda as maquiagens e eu espero melhorar cada vez mais e quem sabe um dia trabalhar com isso porque eu comprei para fazer automaquiagem, não para maquiar outras pessoas mas sempre tem né, minha mãe pedindo, minhas primas, então a gente tem que dar uma aperfeiçoada se você também é, quer comprar um curso por causa disso, para aprender a se automaquiar e parar de estar tá pagando 100 reais para uma pessoa te maquiar, então esse curso também serve para você se você quer ser um profissional, também serve para você. Serve pros dois lados. Ah, Heloísa, mas o que o curso ensina? Eu vou dizer para você algumas coisas, porque se eu for falar tudo, vou... esse vídeo vai para 10 minutos. E eu quero ser o mais breve possível. É, ensinar você a colocar cílios postiços, que eu não sabia. Eu colocava bem no meu cílio natural. Doía para tirar, então eu tava colocando errado. E agora eu sei a forma certa. É, ensinar você a fazer uma pele bem legal, com iluminação. E a você fazer sua sobrancelha, né, a desenhar ela ensina essas técnicas aqui de cut, né? Não sei se você sabe o que é cut, mas é essa marcação aqui em cima sobre a sombra. E meu esfumado também não está marcado. Adorei isso. Ó. E eu só preciso melhorar um pouquinho a minha técnica de contorno pra ele marcar mais. Só que aqui até que tá bonzinho. Então assim, é, ensina você a fazer delineado, que é a complicação de todo mundo, né minha gente? Não é qualquer pessoa que consegue fazer delineado. Delineado, eu ainda estou treinando, eu não fiz hoje, mas eu ainda estou em treinamento. E aí quando eu souber fazer, aí eu venho aqui mostrar como fazer também. Só que eu ainda não aprendi, estou treinando, porque a gente faz um olho perfeito e o, olho, o outro não sai tão perfeito. Então eu estou tentando fazer os dois saírem perfeitos. Tem uma maquiagem mais bronzeada, tem uma maquiagem mais roqueira, tem uma maquiagem mais de... Ah, olho preto também, porque não é qualquer pessoa que sabe fazer um olho preto, viu, minha gente? Tem muita diferença de alguém que sabe esmaquiar, fazer um olho preto, que você tem que fazer todo um fundo antes de colocar o preto por cima. Porque se você coloca de qualquer jeito, parece que você levou um burro no olho. Então tem que ter muito cuidado e saber fazer. Então. É um curso muito legal, queria dizer isso pra vocês, que eu gostei muito. Quero dar um alerta pra você comprar no site oficial, que é o site que tem o produto correto, o produto completo e o produto certo. Você não vai levar nenhum golpe, por isso que eu estou dando essa alerta. Se você comprar de outros sites, pode ser que você leve um golpe. E não é isso que a gente quer que aconteça. Eu quero que você compre o produto certo e que você não seja prejudicado em nada. Eu não fui, graças a Deus, porque minhas primas também gostaram tanto, que até elas compraram. Então, quem sabe num um dia eu trago um vídeo meu fazendo maquiagem. Então, não sei, né? Só, só dizendo. Bem, gente, é isso. Eu recomendo, entrem no site oficial, que eu vou deixar aqui embaixo, o site oficial, para você entrar, ver todas as informações, se você ainda tiver alguma dúvida, eu vou deixar também meu WhatsApp aqui embaixo para você falar comigo. Porque se você ainda tiver qualquer dúvida e quer saber mais, pode me chamar a qualquer hora que eu respondo você lá. E se você entrar em contato comigo, você pega e diz. Oi, meu nome é fulana e eu vim do vídeo tal e tal e queria saber mais sobre o curso. Para mim poder saber de onde você surgiu. <risos> Sabe? Então é isso. Tchau, gente. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.